Para Lula, briga com o Banco Central é moeda de troca política contra Bolsonaro. A meta de melhorar a percepção popular sobre a economia colocou a política de juros do Banco Central em rota de colisão com as estratégias do presidente Lula em promover resultados imediatos na sua política econômica. Criticar a manutenção da taxa de juros alta é uma tentativa de apontar o comando da instituição como inimigo comum da população mais vulnerável e do empresariado, no que o governo tem chamado de, abre aspas, herança maldita, fecha aspas, do governo anterior, diminuindo a pressão por entregas de curto prazo. Setores do governo e dirigentes do partido do presidente, sob influência da ala mais desenvolvimentista, têm estimulado Lula a assumir publicamente e de maneira permanente a posição contrária à independência do Banco Central. Publicou Hora Brasília.